Ainda que eu tô... Pode mais nem dormir mais nesse trem, rapaz Ô trem, viu, mano? Pode nem mais dormir, velho Que o pessoal já vem encher o saco já, velho Ó, depois daquele vídeo que eu fiz lá do Vinícius 13 Mostrando pra vocês o segredo da casa automática Muita gente passou aqui, falou bosta E hoje eu vou provar pra vocês que o Vinícius 13 Vai terminar com a série Vai cancelar o episódio 300 E assim, mano, tomara que a casa automática acabe de uma vez Que eu realmente não gosto da série E assim, eu utilizo os comentários Para discordar comigo, tá? Tá, agora se eu realmente entendi Eu acho que agora é a hora que o pessoal vai me cancelar lá nos comentários, então, peraí que eu vou chamar alguém pra dançar aqui pega, pega. Hoje eu tô aqui, Zé, com o Guperk, e aí Guperk Você tá gravando já? Lógico, filho, a gente já começa gravando já, rapaz O cara falando bom dia rapaz. Bom dia o que, rapaz? Agora é 10h58 Eu vi o galera comentando assim no, no vídeo, assim, ó Falando assim que a gente tava gravando uma hora da manhã E a gente dando bom dia Mano, tem que entender que é sempre bom dia né? Mano, não, não, não, não Você tá fazendo confusão nas coisas, Gu Não pode fazer essas brincadeiras de mau gosto não, É bom dia pra sempre, velho Até de madrugada, de dia Mano, deixa eu entrar no Minecraft aqui O que você vai fazer? É pra entrar? Óbvio, né? pergunta? vou abrir o minor não fala, você não for pro Não, eu acho que assim, né? Sabe que esse momento que tá acontecendo agora? Provavelmente a galera está descendo nos comentários e não me cancelar. Sabe por quê? Porque eu falei que a série do Vinicius 3 é muito ruim. E, tipo assim, eu acho que deveria realmente cancelar ela. Você não concorda comigo? Mas ele já cancelou. Então, viu, galera? Ele concorda comigo. Então, bora cancelar o Gu também, hein? Bora cancelar o Gu. Dislike, dislike, hein? Dislike, hein? Mano, eu tive o trabalho de baixar o mapa do episódio 298. Pra mim ficar frente a frente a causa automática Pra falar que isso aqui é um lixo É uma merda, é uma porcaria Eu nunca gostei de assistir essas séries Mano, essa série aqui é uma bosta mano. E se você concorda comigo, você vai Descer embaixo nos campos dos comentários E vai comentar muito, que eu quero que você Mano, pode comentar muito, cara, comenta Eita. Mas brincadeira, pessoal, eu não tenho nada Contra a série da casa automática, não, ainda mais E ainda porque, tipo, uma série que marcou parte Da minha infância, assim, né, querendo dizer Em 2013, que era o um momento, assim, que eu tava Começando a descobrir o Minecraft, foi quando a série ele começou, ele começou ele e eu comecei a jogar bastante. Pra tá cagar, cara. Oh. Já filhos <risos> Misericórdia, tá amarrado. nome de Jesus Cristo, mano. Ô, oh, brinco com esse trem, não. <risos> eu só falei isso mesmo pra gerar comentário, tá ligado? Pra dar engajamento, mano. Eu quero. A meta desse vídeo é pegar, tipo, mano, 100 mil dislike Mano, vou fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, se você gosta desse vídeo aqui, será que eu peço pra galera dar dislike? Sim, mas se dar dislike no meu vídeo, eu Mano, mano. Galera, é o seguinte: dá dislike nesse vídeo aqui. Se você gostar, você dá dislike. Se você não gostar, você dá like. Eu não sei. Não, mentira, mentira. O que o seu coração mandar? Faz o que o seu coração mandar. Se o seu coração mandar, você dá like, você dá like. A ideia aqui é gerar engajamento. Então, bora comentar muita coisa. Tá? E é o seguinte pessoal, hoje eu tô aqui no mapa da casa automática que agora é realmente pra falar um assunto sério pra vocês Por que que será que o episódio 300 do Vinicius 13 lançou até agora, mano? Eu tô tão triste com o episódio 300 lançou até agora, Gu Que eu baixei o episódio 298 mil PC pra mim vir cá jogar e reviver a série Os momentos incríveis, mano, de casa automática, mano Que nunca fica automática, você ele nunca consegue cara, encontrar a casa o cara automática, velho é tão véio. ruim que ele demora 300 episódios pra deixar automático, velho por isso que eu gosto do Felipe Neto, mano Por isso que eu prefiro o Felipe Neto Aí depois me pergunta Quem é melhor? Vinícius 3 ou o Felipe Neto? Óbvio que é o Felipe Neto Oxi Felipe Neto pelo menos tá no episódio 100 E agora tem um mistério sombrio Na casa automática que não tem nenhum cavalo de pau Claro que tem algo aqui. Não, isso aí é, você é, é spawnou Esse cavalo de pau não é de ninguém, não é? É, é, tá aqui, ó Vem aqui, você passou por eles, cara Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá sou Aí, ah. pronto Eu tô nem pra ter cavalo de pau O pau estranho você ah, achou, mano, você achou o cabuloso de novo, mano? Eu não sabia que o cabuloso tinha vindo pra cá, não. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Agora, sério, belos, belos motivos. Eu e o meu Kotaka da Deep Web. Mano, você é meu Fábio Kotaka. Ué, Kotaka, que bom, mano. Você, você é meu tá Fábio, Fábio Kotaka. <risos> o quê? Kotaka tá pegando vídeo, mano. Que bom. É, você é meu Fábio Kotaka. Vou me reagir de todos os vídeos, pô. Vamos reagir os vídeos juntos agora, tá? Da hora que me, tipo, a página inicial do YouTube, mano. Já começa, mano, com essa também incrível aqui, mano. Olha a cara do Felipe Neto. <risos> ah, não, mano. <risos> olha a cara. primeira foto ali? É, mano, olha aqui, velho. Cara bonita. É, mano, o cara. Não fala nada, esquece. Mano, não fala, não fala que depois você vai achar ruim. Os fãs do Felipe Neto vão te vou, pegar, mano. Vou. Vamos entrar naquele canal, o famoso canal Mané aquele canal onde a gente vê várias investigações e vamos copiar vídeos e refazê-los. Só que com mais qualidade aqui no meu canal, obviamente. Então, olha só, vamos digitar aqui: Em Mané posso. Aquele, o canal é ruim, mas a edição é boa. Ah, é, é, é, mano. Como eu dito pra lá, é isso mesmo. O canal é, é ruim, mas a edição é boa. Gostei, gostei, gostei Ele postou aqui um vídeo aqui Se tu finalmente Vinícius 13, Como se o Vinicius 13 tivesse terminado a causa automática Eu tô aqui de frente com ela aqui Mas ela não tá automática só nenhuma, velho. É, mano, Mas você viu que você passa perto da aguinha ali e ela cai? <risos> Mentira! Uhum, Caraca, bom. mano, peraí oh, Mano, é a única coisa automática que tem no mapa <risos> <risos> não, mentira, mentira, a galera vai me cancelar, velho Não fala isso não, oh, Brincadeira, galera, o Vinicius 3 é mano e o paixão, velho Assistir casa automática de domingo até meus estudos. Vou parar de estudar. Pra que você precisa estudar, Gug? Ah, é, mano. Pra que Só assistir automática. É só assistir casa automática, mano. Você vai aprender. Eu prefiro o mistério sombrio, né? Eu, eu também prefiro o mistério sombrio, sua sombrio sua no Bruno Correia. Sua vida, correr. pois quando é a morte cultura, chegar, você Mas mais é, é só detalhes, né? Como sempre. Só que nesse dia, quando eu isso de manhã, o pessoal ficou esperando o episódio a tarde inteira e não saiu. Então, Mano, pior que é a minha vez. Eu... Vamos lá pelo primeiro motivo, então. O Gu, primeiro motivo que o episódio de anos não saiu já faz duas semanas. Porque o Eimané zicou o trono. A culpa é dele, mano Ele zicou, você sabe? Mano, ele fez esse tweet aí Eu acho que ele combinou com o Vinícius, hein? Mano, ele zicou Ele zicou o trem Ele zicou o trem Já começa a parte disso aqui, ó esse A galera inclusive aqui, ó O esperma do vídeo Desculpa aí, família Não foi Como é que é o negócio? Eu já vou explicar pra vocês Que isso tem Você escutou o que ele falou? Ele não queria Desculpa falar palavrão Então já vieram me xingar, né? Esse fandango de presunto Zicou o esperma do vídeo A esperma do vídeo? Por que é esperma? É, mano É, Vai, Caraca, velho. para com isso, mano. Eu vou ter que editar, editar, mano, edição, pelo amor de Deus, salva. <risos> Desculpa aí, família, não tô posso. Tá né? Já vou explicar que não, né, eu mano. não fui eu não, Mas bem, e bem, por menor que seja, eu tenho certeza que o Vinícius 3 vai fazer alguma coisa para esse episódio. Assim, eu fico pensando assim, mano, e bar... se o Vinícius 3 chegar no episódio 300 não fazer nada? Seria pular pro 300 nenhum. Eu pensei nisso também, mano Pensei nisso também Mas relaxa eu, eu tenho por mim Hoje eu vou te dar um motivo Pra você acreditar Que o episódio 300 Vai ser o melhor episódio Da casa automática Agora Essa aqui É a parte do vídeo Onde que só quem não Só quem realmente acredita Que eu não vou falar mal Da casa automática Vai até o final Porque a parte de É pra reter mesmo Pra gerar engajamento. <risos> Pô, exatamente a data Que esse episódio vai ser lançado Esse final de semana agora Olha pra você ver porque que o, o, o, o e de novo Pela segunda semana O Vinícius 13 Cancelou o episódio De casa automática por conta do Imané. Olha só. Dia 8 de novembro foi o trezentésimo, décimo segundo dia vendo? do ano. E claro que o Vinícius tá quer postar tá no trezentésimo, décimo terceiro dia do ano por causa do 13, o número especial dele. Ou seja, esse episódio só vai ser lançado no ano em que o domingo cair no 313, no dia 313 que do Que dia ano. que vai cair 313 parte o que nós podemos lá, é esperar desse um episódio que si. Então, provavelmente é por isso que já zicou. A culpa do, do, da zica do episódio é a culpa do Léo. E assim, eu vou ser sincero pra vocês, eu acho muito difícil o episódio de Casa Automática realmente terminar. Principalmente porque é uma série que marcou, a, tipo, a história do Vinícius 3 no YouTube. Talvez o que eu posso pode acontecer? Talvez uma nova temporada se inicia como, por exemplo, sei lá, tipo, a primeira temporada, do episódio 1 até o episódio 100, segundo episódio 200 até o episódio 300. E agora, uma nova temporada, tipo, pode se iniciar. Mas é verdade, Google o que eu realmente acho que tá acontecendo é o seguinte, mano, olha só, é porque eu sou um cara muito investigativo, você sabe, né? Mano, calma aí, acabei de terminar esse furo esconderijo da Casa Automática, cara. Então, mano, eu vou. Vou chegar no esconderijo, cara oh. Mano, Olha ali embaixo, calma, velho Calma, oh, calma, Socos, calma oh, Ele não tá entendendo, galera Ele não tá entendendo que eu sou o investigador Olha só, agora eu vou te explicar uma coisa primeiramente Eu vou provar pra vocês que provavelmente No esconderijo do Vinicius 13 não tinha absolutamente nada Os talvez motivos Primeira coisa, Vinicius 13 está duas semanas sem postar Tá vendo? Uhum, duas semanas. O Davi está Há duas semanas sem postar Mano, Perno? 14 dias menos um episódio faltando dá 13 Ó, oh, já, já temos o primeiro enigma re respondido eu, eu ia falar assim que o Forever também tá duas semanas sem postar Mas o Forever acabou de postar Caraca, Forever, nem pra você esperar eu gravar esse vídeo aqui Pra não me colocar você no meio do enigma, é rapaz aí, Vai, bota na tela um negócio <risos> que o fala Galera, não tem <risos> <no> vídeo É <mais. risos> Vamos borrar aqui, ó <risos> Vamos Nossa, borrar essa parte <risos> <risos> Vamos botar essa parte, eu vou colocar assim, mano Aí, eu, ó, fora duas semanas Sem postar, galera <risos> Então, olha só, pessoal, eu acho que o Davi E o Vinícius 3 estão tramando alguma coisa Porque o Davi e o Vinícius sempre gravam Quase todos os episódios causa estão mais juntos eu, eu não acho que não tem um episódio sem o Davi Se tiver, eu não tô lembrado Todos os episódios, o Davi tá junto uhum, Aqui, ó oh. Todos os episódios o Davi tá junto. Todos os episódios. De casa Sim, automática. E Davizinho, tá vendo? Da viseira que ele fala, né? É, tá o viseira, ô da viseira. Ô, viseira. O Da Viseira o <risos> <risos> sempre tá nos episódios, velho. É, mano, então. O viseira sempre tá nos episódios. Mas agora é só. Presta. Atenção, vem cá, vem cá no, no mapinha aqui 298 aqui. Vem cá, ajuda comigo aqui, o, o da Viseira. Ah, não, peraí. Vem cá no, no mapa aqui, ôzeira. Vem cá. eu ia chamar de Davizeira. Assim. Foi mal, mano. É porque são anos vendo casa automática e quando eu passo aqui eu já me comporo o Vinícius 13. Olha ah, lá! lá. Ah lá, é o Davi, mano. Não, peraí. Ah lá é o <risos> é o cabuloso e o <risos> É o cabuloso <risos> e o Gu, mano Aí vem cá Esse aqui é o cabuloso do like oh, oh, oh, olha aqui, olha aqui, olha aqui Ah, o espirro. Oh, oh, oh, oh, oh, eu esqueci Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí Deu peraí. eu já olho o espirro Eu esqueci, mano Pega a área do like, galera Ele apareceu no início do vídeo, mas eu não pedi o like pra vocês Então agora, agora que a parte do vídeo tá começando a ficar séria Agora é o momento que eu vou pedir o like de vocês Então, ó, deixa o likezão no vídeo aí Compartilha esse vídeo e vamos lá Olha só, o Gu Percebemos Foi. que o Vinícius 13 roubou, então, o espirro Mano Alô? Ele tá achando que o Vinicius 13 Ele é uma mistério sombrio eu já, eu já fiz essa teoria já, meu filho Passa pra outra E se for o Forever, mano? O Forever tá duas semanas sem postar vídeo Ele é, acabou mil. de postar vídeo já, o oh, caramba Não, mano, eu não postou não Você vai borrar ah, ah, tá, foi mal Ah, poxa, o Forever, né, mano Ele sumiu por duas semanas, tempo... né, mano oh, O Forever não postava vídeo Cara, isso semanas. aqui não é teoria do, do, do, do, do... Não, ô, Zé Aqui não é Cari, teoria não do Felipe acabei, Neto, não, mano Eu não acabei a teoria, ô oh. O Vini... Mano, o Forever não postar o vídeo das semanas E o Vinicius 13 também não A minha teoria é de que vai acabar a casa automática E o Forever pensou nisso e ele falou Pô, já que não vai mais ter casa automática Eu posso esconder o espirro ali já que ninguém vai achar, né? Então foi isso que ele fez E esse aqui é o espirro do Felipe Neto E dá você botar três nomes de youtuber no título O que que seu aqui faz? Sei, velho, mas provavelmente tem que apertar o um botão Não, eita, eu desliguei o negócio, pera eu Liguei. Tá no... 288, Isso aqui não é 98 não. Pera aí, cede. É. Mas enfim, ah, mano, é. chega aqui, chega aqui. Ah, não, eu sei o que tá fazendo. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu aqui, então. Não, já era, perdeu não, já. Não, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Perdeu, perdeu. Não, eu, eu que vou fazer agora, vem aqui. Perdeu, aí. perdeu. Perdeu. Vem aqui, cara. Vem aqui. Cadê? Calvou. Olha lá, Manjubinho. Olha, olha, olha, olha lá, Manjubinho, mano. O Gupac Manjubinho. Ah, não, mano. Ô, velho, vem aqui, Vem aqui, vem aqui. Você sabe que o esconderijo é por aqui, ó. Se eu não me engano, a porta do esconderijo. Ela abre, deixa eu ver, deixa eu ver. Tadana. Mano, é girando alguma coisa aqui, rapaz. Aqui, ó. Acho que é esse aqui, ó. Achei ou não? Peraí, aí, peraí. Eu sei que é girando alguma coisa. Tá quebrando tudo aqui, velho. Não, não, não, não quero quebrar, não. Ah, peraí, peraí. Acho que eu já sei, acho que eu já sei. Acho que eu já sei. Peraí, peraí, pera Eu acho que tem que botar algum item aqui no, no, no negócio pra ele abrir. Deixa eu ver. Eu é. que não vou saber. Não, não, não, não, pera aí, pera aí, mano A galera tem que achar que a gente realmente assiste o um negócio, velho Ah, mano, caguei, aqui embaixo É aqui embaixo Pronto, pronto, aqui, ó Chegamos, chegamos, galera, olha só Acabamos chegando no esconderijo do Vinícius 13 E você percebe que o esconderijo do Vinícius 13 não tem nada O que eu acho que vai ter no episódio 300, galera? Alguma eu coisa que... realmente muito grande e fenomenal, porque realmente o Davi e o Vinícius são duas semanas pra se postar vídeo, os dois sempre trabalham juntos, acho, em quase todos os projetos que envolvem a casa automática. E o melhor disso tudo, pessoal, eu acho que dentro do esconderijo não tinha absolutamente nada. Tipo, eu acho que realmente não tinha nada. Nada, nada, nada. Mano, eu acho que tinha, cara. Não, não, não. Eu acho que vai inventar alguma coisa pro esconderijo, por tipo, conta depois dos vídeos dos Léo, do vídeo do Léo, tá ligado? Não, sim, claro, claro. Então, então é alguma é coisa, e provavelmente vai ser no episódio de 300. <risos> Vamos lá para 301, ia ser engraçado. Então, ia ser também engraçado. Ou mas 313. é isso aí. Oh, 313. Oh, ia fazer sentido, hein? Mas então é isso aí, pessoal. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Eu pedi no início do vídeo pra galera deixar o dislike. Eu quero que você deixe o like nesse vídeo aqui. E se você o vídeo até o final, e você achou o vídeo divertido, vai embaixo nos comentários e dá risada em todo mundo que deu dislike e me xingou, tá ligado? Então vai lá. E dá uma risadinha na cara deles. Fala assim. <risos> você foi trollado pelo Cleitinho. Aí vai ser engraçado. Eu quero ver a cara do, de todo mundo sendo trollado pelo Cleitinho. Então é isso. E valeu. Tchau. Ele acabou de derreter, galera. Vinicinho tá sem ideia, véi. E, pessoal, aí, eu, eu esqueci de falar pra vocês, cara. Poxa, eu passei lá pra mostrar pra vocês o tweet do, do Vinícius, mas eu esqueci de mandar um salve pra galera que comentou. Pra quem não sabe, quem assistiu o vídeo até o final do vídeo, sempre vou deixar um comentário fixado aí embaixo, na descrição do vídeo, falando aí, tipo, sei lá, as pessoas que vão ganhar salve no próximo vídeo. Então, olha só, um salvezão pra essas pessoas aqui que comentou nesse meu comentário, tem que responder lá, tá? Então, um salvezão pro Dudu Games pro L do Death Note, tomara que eu não coloque o meu nome no caderninho, um salvezão para o Nubizão, que é o Cleitão um salvezão aí pro Arthur Van Dicke. um salvezão pra Abel Azevedo, então é nóis muito obrigado por acompanhar os vídeos e ser é o aí do canal, o firstzão, mano então é isso aí, um beijão, até o próximo vídeo e eu passo no canal do Google, galera, cadê o Google? Opa, oi, tudo bom? Passa lá, galera você existe, não, cara? Poxa, você não tá falando nada, mano é eu não sabia se esse, vídeo, se esse vídeo tinha participado ou não, entendeu? Tipo, é. caraca, o cara é isso, participou cara. do vídeo então, eu não lembro, mano é no né? meu canal, já dá Aquele... Oi, Igor, tudo bom? Aí eu vou lá dar um coraçãozinho no seu comentário, se, se inscreve, zaz, zaz. É, a, é a amnésia. Acontece.